Venho aqui deixa alguma dica de suplementos para emagrecer com saúde, não esqueça de inscrever no meu canal, e ativa sininho, receber notificação, de novos vídeos. Vamos então ao vídeo, não esqueça link da matéria original estão abaixo desse vídeo. Suplementos para emagrecer. Chá verde, chá vermelho, termogênicos, chitosana, óleo de cártamo, picolinato. Todo mundo diz que essas substâncias fazem muito bem ao organismo, e que potencializam o emagrecimento. Mas será mesmo verdade? Há diversos estudos que apontam para a veracidade dessas informações e muitas pessoas costumam dar depoimentos extremamente positivos sobre eles quando fazem o uso regular associado à alimentação balanceada e rica em produtos mais naturais e menos industrializados. Outras, no entanto, afirmam que não alcançaram os objetivos esperados quando fizeram uso dos produtos. Por que acontece esse tipo de coisa? Nesse artigo, quero lhe trazer esclarecimentos sobre esse assunto, e lhe explicar o porquê das disparidades existentes entre umas e outras pessoas. Hum, os suplementos para emagrecer são eficientes? Sem dúvida alguma, os suplementos para emagrecer são extremamente eficientes. Mas, como o próprio nome já diz, são suplementos, ou seja complementam o processo de emagrecimento que já deve vir ocorrendo através da disciplina de uma alimentação sadia e natural. Sojinhos os suplementos nunca são capazes de apresentar bons resultados, porque não conseguem fazer todo o serviço sozinho. 2. Como agem os suplementos? A ação deles é muito simples. Agem sobre o organismo, e lhe dão mais eficiência no processo de eliminação de calorias e de queima de gorduras. Para melhor ilustrar vou lhe dar o exemplo do chá verde. O chá verde possui ação emagrecedora, porque colabora com a eliminação de calorias com a limpeza intestinal. Quando o corpo o ingere, imediatamente ele vai para a corrente sanguínea e começa a fazer a sua ação em todo o organismo. Assim, desempenhando seu papel com eficácia, mostra-se eficiente para o emagrecimento. 3. A maneira certa de utilizar os suplementos. Os suplementos alimentares devem ser utilizados como algo que complementa que dá ao organismo a possibilidade de continuar seu processo de emagrecimento sem maiores dificuldades. Mas se pressupõe que o processo já tenha se iniciado. Se não fosse assim, sem dúvida a orientação seria bastante diferente. Para você compreender melhor, tomemos como exemplo os termogênicos. Eles são substâncias que trabalham no organismo de maneira que acelera o metabolismo e potencializa a eliminação de calorias e a queima de gorduras. Mais de que adianta um produto que elimina e queima calorias e gorduras se a ingestão dessas toxinas sempre acontece acima da média, superior ao que se pode efetivamente eliminar, por isso, para atingir os seus objetivos e conseguir emagrecer utilizando suplementos, você deve antes de tudo aprender a controlar a própria alimentação, de forma que não consuma desregradamente as substâncias que devem ser evitadas em demasia. 4. A prática de atividades físicas. É também bastante interessante que você se adapte à prática de atividades físicas e com isso dê ao seu corpo mais uma ajuda para alcançar seu objetivo. Seja qual for a atividade com a qual você tenha simpatia, o importante é que aprenda a praticá-la com empenho e dedicação, para que consiga resolver o problema da inércia e da ociosidade. Tenho certeza de que será uma atitude excelente para aliar a dieta e aos suplementos para emagrecer. Saibar mais na descrição do vídeo ou não esquece de inscrever no meu canal. Até próximo vídeo tchau tchau!